Felipe Vital e Silva, vencedor do Campeonato Nacional de Lançamento do Disco, como é que se sente? Sinto-me muito bem pela revalidação do meu título e uh, apesar da marca não ser aquilo que estava à espera, dado que estou estava, em estava excelente condição física, mas ao fim do primeiro lançamento senti uma pontada no adutor que me acabou por uh, perturbar per um bocadinho. Uma retrospectiva da época que passou, como é que, como é que foi este ano? Este ano, penso que foi a melhor época de sempre, dado que em março representei Portugal na Taça da Europa de lançamentos, fiz umas, penso eu, uma excelente prestação, já não representava a Federação desde 2002, quando foi ao Mundial de Júniores, senti-me bem. Em abril, infelizmente, fiz uma rotura de 3 cm no peitoral, o que acabou por me atrasar a, a preparação, dado que demorei mais ou menos quatro semanas e meia, a voltar à ação. Uh, bati o meu recalpessoal este ano, fiz 59, muitas provas com muitos nulos acima de 60, foi uma excelente temporada, fiz a minha melhor prestação pelo meu clube este ano, que é a Real Cidade, foi excelente, acho que, e a revalidação do título acho que é para já o momento mais alto. Esta época já acabou ou ainda temos mais provas? É sim, em princípio vou competir no torneio internacional de lançamentos da Juventude de, de Lêncio, que vai se vai se realizar no próximo fim de semana. Vamos ver como é que está o adutor, a ver se dá para recuperar normalmente até lá, se não é nada de especial. Se, assim, vamos lá tentar fazer o que sempre faço, que é procurar lançar o mais longe possível. Penso que queres fazer um agradecimento final. Sim, queria agradecer primeiro de toda a minha família e à minha namorada e também ao meu clube, que é a Real Sociedade do País Vasco, pelo apoio todo que me têm prestado nos últimos cinco anos. Já estou lá há cinco anos e que são um excelente clube e excelente pessoas.